vou falar sobre autoobservação é algo que parece simples e é simples, mas é simples como andar de bicicleta, né? então no começo a gente sofre, porque tenta se observar e às vezes nem quer, tá, lembrando que a nossa essência, a nossa... nossa essência não, a nossa personalidade não quer enxergar os nossos defeitos, ela se considera poderosa, se considera certa, né o ego é inflado, então é o camarada que... Trabalha lá, tem um vendedor, não sei se é qualquer profissão, tem um carrinho, tem uma casa e critica lá o dono daquela empresa, que aquela empresa tem 50 funcionários, e diz assim: oh, o cara não sabe trabalhar, <risos> o cara é burro, um mas a gente não enxerga que o outro está lá porque ele é daquele jeito. Então é fácil a gente olhar e enxergar as coisas erradas dos outros, mas não enxerga o nosso. Então... O trabalho mais difícil para o ser humano, um dos trabalhos mais difíceis, é se auto-observar, de se enxergar aonde está errando. Se nós tivéssemos junto conosco um técnico, né, uma pessoa que já passou para as nossas necessidades e que prosperou, essa pessoa tinha que ser o meu coaching, essa pessoa teria que ser a pessoa que diz assim, oh, você está errando aqui, você está errando lá. Mas eu vou ter que ter humildade para aceitar. Então, veja, o Guga foi campeão mundial de tênis. Né? Será que o coaching dele, a pessoa que treinava ele, sabia jogar melhor que o Guga? É, óbvio que não. O Guga tinha mais habilidades de jogo do que o técnico dele. Mas o técnico dele mostrava as coisas erradas, onde ele poderia consertar. Então é a mesma coisa você. Só que é, você precisa estabelecer um objetivo de vida. O que, que você quer para a sua vida? E aí você vai ter que observar se aquilo que você está fazendo te leva lá, se aquilo que você está fazendo cria relacionamentos, se aquilo que, está, que você está fazendo te dá autoconfiança para atingir lá. E as pessoas se enganam muito, né? na verdade, uma outra hora eu falo um vídeo sobre como é que você estabelece metas. As pessoas querem ficar ricas, mas não estabelecem o que ela tem que fazer para ficar rica. Se ela paga o preço para ficar rica. Então, é, a dica que eu dou para vocês nesse momento é, Observe como você age, se isso que você está fazendo vai atingir o teu objetivo lá. Né? Tem pessoas que dormem mais 10 minutos, mais dez minutos, depois eu faço. Será que isso é uma atitude de quem vai ter sucesso? Ou depois eu vejo? Depois, né? E aí vai, sempre dando uma desculpa. Observe isso, comece a observar o que você está fazendo, se isso que você está fazendo te leva ao sucesso. Essa é uma grande mensagem que deve ser respeitada, senão não vai acontecer nada. Um grande abraço, compartilhe este vídeo com outras pessoas, se você gostou dá um like, se você não gostou dá um dislike, né? Entre, se inscreva no nosso canal, se inscreva no Facebook, se inscreva no Instagram, né? as pessoas que vão conhecer isso aqui vão agradecer e eu também agradeço por divulgar esse trabalho.